agora vamos dar uma passeada vamos num lugar ali que eu não fui antes não conhecia antes O ézinho assim, vai nos levar lá ele tá ele morou por conta de uma pequena Aqui. gripe pequena gripe não, não existe pequena nem grande né por conta de uma gripe que ele pegou mas eu fui, parece que tem que se animar rapaz não pode ficar assim não nós ainda brincamos que gripe é bem que não sei o que. Agora deu uma melhoradinha, né? Então agora nós vamos até esse, esse lugar lá que é tem uns amigos dele. por sinal pessoas que desanima qualquer cidadão que Opa, quer atrás, esqueceu a aberta é... desanimando quem quer ter um motorhome né falando que motorhome é como chakra é uma alegria quando compra outra alegria quando vende bom nós vamos ter nossa experiência agora então se por acaso é uma alegria quando compra Estamos aqui felizes por termos comprado o nosso Se vai ter tristeza Ou deixar de ter tristeza Com o tempo nós vamos saber Eu por enquanto Estou tendo prazer aqui com Madalena Quero ter prazer com, com vocês Os meus amigos E dizer que estou muito grato a Deus por isso Estão não Estão acostumada. acostumada é verdade. A a tá passando. Tem uma garça do lado da vaquinha, bem. Olha a garça, lá. E tem um passarinho bem divino. Olha o tamanho desse barracão. até normal, né? Mas já, eu tava falando ali agora que aqui é a região da batata, né? Barulho, hein? и какие-то Uma fazenda né? Onde ele presta serviço um Zezinho instalador De painéis solares Ele faz, confecciona Câmaras frias para batatinha Também Faz trabalho de socorro Em supermercado, em câmaras frias Por isso que ele está resfriado Desmonta e monta Roçadeira é, de Trabalha de com leite. resfriador de leite Trabalha com enfim, refrigeração nem é, tem um curso completo nessas áreas, né? Ele conhece muita gente aqui. Ele é uma pessoa muito querida, né? E aí, quando a pessoa é querida, a pessoa abre as portas da, do sítio, da chácara, da, para receber. Aí é onde a gente tem essa graça de poder passear com ele. Olha que lugar bonito. Aqui é um, um lugar que ainda... Dá gosto, dá prazer de, de andar, né? Umas grades abandonadas. Ei, uma fortuna isso daí. Olha que lugar bonito de pedra. Só pedra, aí é só pedra. Olha. a estrada pedra. aí. Que vai Imagina para fazer 11. essa estradinha teve que tirar isso na unha. É demorou, né? Ah, com certeza, com certeza demorou tempo. Olha, não dá para poder ver, mas o nosso lado direito aqui é um. Banceira. Uma ribanceira das bravas e o ah, carro água, o, ah, água correndo lá embaixo e o carro sim. melando nas é. bolsas de boi. Com prazer, viu bem, você viu? Tá ouvindo, tô sim. ouvindo? Pois é, gente. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem uma água correndo aqui. Tem uma embaixo. pedra enorme ali embaixo. ó. Ah, lá, ah, eu acho que é, aí que é a cachoeira que ele falou. Eu acho que é, aí que é a cachoeira que ele falou. Parou, vou parar também. Minhas vaquinhas. Bom, chegamos. Agora eu vou deixar de gravar aqui para começar com a outra câmera. Dá para a gente ouvir a água ali. E esses belos animais aqui, muito bem tratados, por sinal. Tem gente que tem um capricho que dá gosto, né? Ali tem mais outros animais ali, ó. Olha que gado bonito. Olha só. Que lindo aquele ali, malhado, ó. Tem um negrão lá, bonitão também, ó. Olha que boi bonito, olha que pele, ó. E para cima também tem. Olha lá. Muito bonitos os animais aqui, muito bem tratado. E a mata, né? Uma matinha fechadinha ali, muito bonita também, ó. E agora nós chegamos aqui, vamos deixar os carros aqui o Pessoal tá ali, Madalena colocando A bota dela aqui Eu comprei essa bota pra essa menina, tem uns 3 anos, tá, tá de nova, e olha que ela usa, hein? É, vale a pena, eu vou até fazer a propaganda da marca Fala, fala a marca, Madalena, pode falar porque vale a pena É, eu comprei uma pra Madalena, comprei outra pra mim Botas pegada Não estou ganhando nada Dessa fábrica, mas tenho o prazer De fazer o anúncio, porque não me custa nada ser gentil E eu comprei pra ela E tem estado de novo, e olha que ela usa bastante Olha lá, Miguelzinho lá embaixo Miguel o corajoso Mano tá lá embaixo no matinho Já aí lá dentro Agora sou eu que vou descer também, que eu vou lá conhecer essa cachoeirinha que ele falou vou mostrar a cara desse animal para vocês verem olha que desenho que Deus prepara a gente ter o privilégio de, de conhecer dá uma olhada olha olha que animal bonito olha que coloração linda olha aqui lá que eu falei como é bem desenhado é de bravo, na verdade, mas de bravo não tem nada. Não Olha esse aqui? Bom, eu correr, eu não vou. Vai se aproximando de mim, eu vou aceitar. Correr, eu não vou. Se vai correr, eu vou largar a câmera no chão e varar na mata. Aí que lindo! Só que eu não vou confiar muito porque eu aprendi que animal ele pode até mesmo atacar um carro, como aconteceu esses dias atrás. Eu quero também dizer o seguinte, as imagens que eu captava antes, eram com uma, foram captadas com uma câmera que infelizmente ela acabou, depois de 12 anos dando problema e dá mesmo. Então eu comprei essa aqui e vou mostrar um dos motivos que eu comprei. Eu vou desligar e vou mostrar o macro que ela faz. Dá pra vocês verem essa florzinha aqui, certo? Não vai ver muito bem porque logicamente ela é muito miúda mas eu vou mostrar aqui vai até um ponto ela granula, quer ver? ó, tá tentando fazer leitura granulou, certo? agora presta atenção olha lá pessoal, o que eu estava falando com a golinha agora eu foco a florzinha, que era bem miudinha a câmera desfoca a lateral e fica essa imagem bonita que vocês estão vendo esse é o motivo pelo qual eu escolhi essa câmera novamente. Agora vou mostrar para vocês como ela vai granular, quer ver? Olha lá, granulou, pronto. Volta ao estado natural. Agora nós vamos entrar na matinha. Eu com o irmão Zé, porque a Madalena e as irmãs retornaram por conta disso daqui, ó. É muito alto, tá vendo? Oh, o irmão Zé tá lá embaixo. Olha a altura que eu estou em relação ao que ela tinha que desceu. ó. Vou passar a câmera para ele agora. Nossa, que lugar gostoso, hein? Olha que água, pessoal. Olha só. Já o barulho da água já faz bem. Olha que lugar bonito, ó. E aqui né? ah, irmão, eu já vi isso daí, até perguntei uma vez pro Josué o que, que vinha a ser isso. Que eu achei assim muito bonita essa cor, parecendo ouro. Mas eu não sei o que, que é não. Maracacheta? Uma Mas ela é um ouro falso, o que ela é? Oi? É um ouro é, falso? Eu eu... Mas se juntar, por exemplo, juntar, se tem cor quando juntar, tem mesmo de... não dá nada? Bom, o Mãozézinho está me falando e eu não sabia, estou aprendendo agora, que esse brilho aqui, ó, é chamado de Malacacheta. Inclusive tem uma cidade aqui em Minas Gerais com esse nome, de Malacaxeta. Eu perguntei uma ver com o Josué, ele falou que realmente ele admira também, mas ele não sabia de que se tratava, não. Olha só. um calor desse um lugar desse, hein? vou passar a câmera para ele para ele poder eu me poder atravessar aqui não me poder atravessar aqui. bom agora vou mostrar algo para vocês que vale a pena quem gosta e sabe o que tem em mãos vai fazer isso que esse rapaz fez ó aqui está a caída da água Passar aqui por baixo para vocês verem, olha só. era Ah sim Olha só Agora o que eu quero mostrar pra vocês É isso aqui, ó Ó Olha que bom gosto, ó uma escadinha pra descer aqui, ó. E aproveitar essa beleza natural que Deus deu, ó. Tá vendo? Ó. natureza ela faz umas coisas né irmão ó pegou a raiz ali ó. ó o que ela fez na raiz ali ó a água fazendo passando por baixo ó ela foi passando por baixo chegou num ponto que ela fez aqui na raiz da árvore ó É de... Parece que é de coqueiro Eu acho que é de coqueiro mesmo Olha aí Pega um peça de pau e mostra pra nós aqui. Eu conheço essa. É Como é que eu posso chamar isso aí, Mansazinho? Assim? Oi? Diz que esse pozinho faz bem pra saúde, agora não sei o que ele cura. É bufa do que mesmo? Os antigos sabem o que é isso aí, eu não sei explicar. Esse pozinho que eles usavam. É, fazia remédios, não sei pra quê, que é. Eu conheço. Bufa de que mesmo? Eu sei é bem, eu era criança e já via isso, mas eu não sei explicar. Deve ser da família do cogumelo, né? É. um Você viu o quê? e o que Um crocodilo no rio? Um Hã? Um cocôzão. Ah, um cocôzão. Agora que eu entendi que é... Deixa eu ver lá. Mostra para mim lá o que, que você viu. Agora que eu entendi o que ele falou. Mostra para mim. Cocôzão de boi, né, Miguel? Cocôzão de boi, né? É, cocôzão de boi. Por que, que é verde desse jeito, Miguel? Por que, que é verde assim? Porque ele está cheio, de... cheio de... de formiga. É porque está cheio de formiga? Ele é nojento. É nojento? Você acha nojento? É porque ele come capim, viu? Oi. Ah, isso aí é o que o papai tava batendo ali, ó, que eles chamam de bufa, que eu não sei. Deve ser da família do cogumelo, eu acho. Aí, como é que ele é, gente? É assim, ó. O assim, é. cortou ele. É, deixa eu ver. Eu acho que meu pai bateu, eu acho que foi meu pai bateu. Fumaça? É fumaça. Sim. É fumaça? de bater. É, vamos lá, vamos descer lá agora com o papai, com a mamãe, para nós passear um pouco. É água? É água? É. É água? É água. É água mesmo. É, eu vou levar a garrafa agora, tá bom? Nós fomos até a sede da fazenda. O senhor que nos atendeu lá, muito gente boa, muito humano, e com o conhecimento que o monzézinho tem aqui, ele nos deixou ir até aquela cachoeira pela parte de baixo. Logicamente, se fosse outra pessoa, eu acho que ele não ia deixar, não. Mas como o irmão tem um conhecimento muito grande, sem contar amizades que ele também tem com outras pessoas, ele deixou. Mas tá todo mundo aqui festando, ó. Todo mundo festando aqui já, ó. Mão tá todo mundo festando aí já, ó. Só nós que ficamos de fora. Olha a água. Essa água aqui é a que vai lá para baixo. não é... tem Estamos descendo um lugar aqui agora, devagar. Começou a chover, sabe? Então nós vamos descer aqui que a gente vai, vai sair ali, ó. tomando tá chuva. O carro pode. É, tá aprendendo com o mãozinho? Prende, é, tô. Não, não. Só, só até fechar ali, ó. um pouquinho só, um pouquinho. Aí aí tá bom. Mais um pouquinho? Tá bom. Vou entrar um pouquinho de ar aí. Ah. <risos> não vão ficar aqui dentro? Tem toalha de roça ali fácil. Vou pegar um peixe. A cabeça. Olha só pessoal, que chuva maravilhosa que Deus nos manda nesse momento, eu sei que em alguns lugares aí a coisa tá feia, casa caindo, gente passando necessidade, infelizmente eu sofro com eles né, mas se não fosse essa chuva nessa região que eu estou agora, muitos não teriam a batatinha na mesa, o milho na mesa, o feijão na mesa e outras bênçãos de Deus que a natureza nos dá para o nosso alimento. Então essa chuva que eu estou filmando aqui, ela está vindo para nós no momento que a gente precisa. Que louvado seja Deus por isso, que a gente precisa mesmo de uma boa e abençoada chuva. Gente, tá chovendo, mas eu tô protegendo a câmera aqui do meu jeito, da melhor maneira que eu posso, pra tirar umas imagens pra vocês. Por outro lugar que nós agora viemos. Pensa num senhorzinho caprichoso, uma família caprichosa. Fizeram muito bem feito aqui, ó. Como tem gente que sabe explorar o que Deus deu, né? Ó. Estamos em outro ângulo agora, olha lá a que coisa mais linda agora. Imagina tomar banho aqui no verão, bom, no verão nós já estamos né, mas imagina tomar banho em um dia de sol bem quente. Está meio perdido aqui com a câmera porque eu estou protegendo com o pano. Ah, ficando É. Nós estamos no lugar que a água está vindo fácil agora. Né? apaixonado ali ó Madalena a Santa Madalena dessa Madalena Desce lá bam bam bam bam bam bam bam Vamos lá, dona Madalena. agora nós dois. E pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Veio ó é. Olha só que lugar bom pra tomar um banho, hein? Geralmente as pessoas vêm num lugar desse quando o tempo não está assim, né? Vem no tempo que está bem sol. Mas a gente quebra o protocolo e vem quando está chovendo mesmo. Olha lá que beleza, ó. Dá para tomar um banho no capricho aqui, ó. Solzão de 30 graus, 38 graus, 37 graus. Dá gosto. Só não pode tomar banho com a cachoeira com chuva, porque deve é perigoso. Bater nessa pedra aí e cair de costa é um perigo. A pedrona aqui, ó. que crio um limbo, é um perigo. Vou voltar ali agora para não poder gravar de frente para vocês verem. Talvez a gravação não saia muito boa não, porque eu tenho que estar tá gravando, preocupado com a câmera. Então arrumei um tecido aqui que está me ajudando. A proteger a câmera naquilo que é possível. Olha só esse ângulo aqui, ó. ó. Olha o casalzinho apaixonado ali, ó. Na chuva, lá com chuva tudo, ó. Madalena é a fotógrafa? Oh, pessoal, é o seguinte, eu estou aqui gravando, aí eu vi aquilo ali, ó. perguntei para o mongezinho do que se trata, ele falou que são ninhos de guacho. Eu nunca tinha visto, então eu fiquei admirado de ver. ó. Quer ver? Madalena me chamou, me distraiu um pouquinho. Cadê, cadê, cadê, cadê? Onde é que tá? Deixa eu seguir lá, deixa eu seguir lá. Achei. Esse é o Tem um ninho de guacho, ó. Ó, esse aqui, ó. Tem três ninhos de guachos ali, ó. Mais um ali. Mais um ninho de guacho. E aqui perto do tronco tem mais outro. Esse aqui, ó. fica é tudo pendurado na árvore porque é a forma como eles fazem o ninho deles. O carro deixou a casca aqui, ó. Oh, poxa vida! <coughs> Dedo, o filho foi embora Mas aí a casinha escorregou Ficou numa posição eu fui lá agora é para tentar arrumar, mas eu não consigo é, pra... o, irmão, o irmão Zezinho perguntou se você não queria subir Na casa, na árvore subir na casa, na árvore? É, aí, é, aí mostrou, mostrou aquela. aquela Mas ali não deixa, mas ali não, lá, a ele não deixou ir lá ó. Ah, sim Ficou escorrendo, e tá caiu. É, aí É pra verdade pra é. É. Aí tá, sei que tá É, devia ter posto aqui no pau reto, né? Mas... All right, take okay. a look at this thing. aqui no chão eu tropecei e quase cai com a câmera e tudo o miguel dá um joia aí do miguel miguel ó faz assim ó ele tá com frio pai o pai do miguel ele tá com frio ele se cobre, logo o menino sem cobrir. Eu ele é. é, então, tá certo O choro sente que nele, tá certo esse aqui. Deus, o É eu da irmã Da Daiane, ó a a Já tem mais de um, lá, lá embaixo tá vendo? Se energia aqui, acho que é bom, mas energia aqui, os dois bicos, é uma energia que, eu acho, essa energia que eu acho. tem um aqui, olha, imagina se é que a aqui no É mesmo? Então, não pode dar caixada para o fim para cair a gente a cagada. É mesmo? Eu já falei. Vê tem é <risos> lá? Muito lindo esse lugar, gente. A natureza é prodigiosa mesmo. Deus tem sido um artista nas suas obras. minha a carinha do Miguel? Uma borboletinha Ai. pessoal, bem aqui na árvore, Sim. olha que bonita! Aí a borboletinha ali, tudo ela pra mim aqui, mozartinho, ah, faz é? ela voar, faz ela voar. É, Eu não ah, quer voar, não, tá com preguiça, tá é com frio. Pegando a pelo. Quem não diz onde estava tá no meio do interior, pegando a sobrinha pelo rabo, o vento jogou, ela catou, mas atacou rapidinho. E o Fiatinho deu? Ah? Você... Deu? Ou você deu uma enfiadinha, não, dona. Ainda bem que você é barbá, né? Que as com frio. É, Miguelzinho, você gosta, hein? Essa árvore aqui caiu, não sei se foi o vento que derrubou, se foram as raízes que não suportaram, mas ela caiu. E ela ainda continua viva, por incrível que pareça, ela continua viva. Tem galhos ali em cima ainda, ó, e ainda pode oferecer a sua beleza para nós. Agora o que eu fico admirado é que ela está caída... E por conta desse pouquinho de raiz aqui ó, ela tem vida ainda ó. ó, pouquinho de raiz que ficou, ela contém ainda vida em si, tá vendo? Olha as meia vindo lá, ó Tá frio, dona Madalinha? Vai lá pro carro, ela tá quentinho. Agora o, o, a sua casa agora é sobre roda, tem cama fogão, a, a, a gás a gás, tem torneira, tem café, oh! Falar em café, hein? Nossa, um cafezinho agora? Um cafezinho agora ia bem, hein? Tá com incrível japonês, fechando os olhos. Oi! Você não vai correr mais, não? Corre lá um pouquinho, vai! Corre lá um pouquinho! Ah, perdemos uma chance agora, gente. Ela deu um show aqui agora e deu gosto de ver. Olha que linda que é. ser. Parece que é uma égua, né, Bé? É uma égua mesmo. Linda, linda, linda. Ah, mas tá bom. Não quer correr mais fazer o quê? Tá bom?